Oi pessoal, aqui é a Monique Cristina ela escreveu. Hoje eu tô com um formato um pouco diferente, com a câmera mais perto de mim. Eu tô sentada também, vocês estão vendo a parte mais de... inferior da minha estante. E eu pretendo agora gravar vídeos assim, pra ficar mais confortável pra eu gravar. E hoje eu vim fazer o Leituras da Semana 3, finalmente. Nesse novo ano de 2016, eu quero muito atualizar toda semana, realmente, o Leituras da Semana. Vamos ver se eu consigo. É, vamos todos torcer para que isso aconteça. Então, desde o último Leituras da Semana, eu consegui ler bastante coisa, mas não foi ainda tipo, uma coisa estupenda. Então, eu vou falar para vocês tudo que eu li desde o último vídeo até agora. Bom, eu comecei lendo esse livro aqui que eu recebi do Itaú, é, que é um projeto para leitura para criança, que é Tatu Balão. Da Sônia Barros, ilustrada pela Simone Matias. E eu li em um dia, rapidinho, porque né é infantil. E eu tenho vários desses livros justamente para os meus irmãos lerem e terem esse contato com a literatura desde cedo. Eu também terminei de ler Quando os Adam saíram de férias. Vai sair, que escrita lá no blog. E o que eu posso dizer desse livro é... Meu Deus, olha a que ponto chegamos. né Crianças terríveis. Então, vai ter resenha escrita lá no blog com a minha opinião e assim que estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem, caso vocês estejam vendo esse vídeo, já, se eu já tiver publicado a resenha. Outro livro infantil foi Dorme, Menino, Dorme. Esse aqui é da Laura Herrera, que é a ilustração da Júlia Macuada e a tradução da Cecília Guida. É do mesmo projeto do Itaú, Leia para uma Criança, e eu li também um dia, rapidinho, jogo rápido, assim, papu. Agora vamos para os livros que eu estou lendo. Vou começar com os e-books, para ficar mais de boa. Bom, eu estou lendo aqui Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Tô bem no início ainda e tal tá o que muita gente fala, né, quando lê Garota Exemplar. Tá bem lento, tá bem devagar. Construção de personagem e tudo mais. Não sei se vou abandonar a leitura ou não. Espero que não. Eu também li Mosquitolândia, a prévia disponibilizada no Google Play e não me interessei assim nem um pouco. Se você for lá no meu Scooby, tem o meu histórico de leitura, que tipo. Whatever. Também tô lendo A Menina que Tinha Dons, que é o livro da minha meta de 2015. Tô bem no início e tá bem. normal, assim. pra um livro, né? do gênero, que é mais assim uma cara de pós-apocalíptico e também tô lendo Triste Fim de Policarpo Quaresma essa minha edição ela não tem uma capa porque ela é gratuita então ela não tem uma capinha bonitinha e tal, assim, ela só o nome do livro aqui ó e eu vou ler porque Triste Fim de Policarpo Quaresma fez 100 anos em 2015 em dezembro de 2015 então eu estou relendo pra, né Ver se eu lembro da história. Eu também li as primeiras cartas do Cartas do Papai Noel, do Tolkien. Eu não li todo o livro, eu queria muito ter lido, mas tive alguns contratempos aí no final de ano, então eu só li as primeiras cartas. Mas é um livro super legal, assim, pra você ler nesse período de Natal mesmo, e eu pretendo terminar a leitura no Natal de 2016. E a minha leitura atual, que eu pretendo terminar ainda essa semana, é Divergente. Sim, finalmente eu estou lendo Divergente. Eu lembro que eu fiz vídeo falando que eu estava lendo Divergente no ano passado, no início do ano passado. E agora eu realmente estou lendo, peguei firme na leitura. E eu espero muito terminar e já passar para Insurgente, que é o livro que eu tenho, e pensar se eu vou ler Convergente ou não, porque muita gente fala do final. Eu não sei o spoiler de Convergente, se você sabe, por favor, não me conta, que eu quero ler pra, né ter toda a experiência legalzinha de leitura. Bom, esses são os livros que eu li né, durante essa semana e algumas outras que passaram. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar aqui embaixo o que, é que você leu essa semana, quais são as suas metas de leitura para 2016. Eu pretendo fazer um vídeo que vai ser enorme, pelo que eu tô vendo, com as minhas metas de leitura para 2016. Não se esquece de acessar o blog, tem post novo toda segunda, quarta e sexta. Esse ano a meta é segunda, quarta e sexta, post novo do blog. E se inscreva no canal para acompanhar as próximas atualizações. Eu pretendo colocar vídeo todo domingo e terças e quintas em semanas variadas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Ah, feliz ano novo, tá? Eu não pude vir aqui dar um feliz natal, mas eu postei um vídeo lá na página. Então curta a página, desejando um feliz natal e aproveitar para desejar um feliz ano novo. Feliz ano novo. é Tá ah, bom, né?